Tradução Comentada de Le Cabinet de Fé, As Contadoras dos Anos Dourados, 1690-1709. A origem dos contos de fada não é somente da sabedoria popular. Vamos demonstrar, através deste projeto Pibique, que a origem dos contos de fada é variada. Este projeto Pibique se chama Tradução Comentada de Le Cabinet de Fé, As Contadoras dos Anos Dourados, 1690-1709 sob orientação da professora doutora Marie-Hélène Catherine Torres. Através da pesquisa, podemos demonstrar que os primeiros contos de fada escritos foram registrados por escritoras mulheres que frequentavam os salões literários da nobreza da França. A autora aqui estudada é Catherine Bernard, ou Mademoiselle Bernard. Ela nasceu em 1662, em Rouen, na França. Aos 23 anos... Ela se mudou para Paris, onde passou a frequentar os salões literários. Bernard escreveu três romances históricos, duas tragédias em versos e diversos poemas. Suas poesias foram premiadas três vezes pela Académie Française, em 1691, 1693 e 1697. Mademoiselle Bernard é apontada como sobrinha do escritor Corneille e parente de Fontenelle. Mas essas informações são hoje contestadas. Ela morreu em Paris em 1712. Os contos de fada escritos por Bernard e selecionados para tradução nesta pesquisa estão dentro de um dos seus romances históricos chamado Inés de Cordil, que foi publicado em 1697. Ele conta a história de duas mulheres que fazem uma competição de contos de fada para atrair a atenção do Duque de Lerma na corte da Espanha. Estes dois contos são um dos primeiros registros escritos de contos de fada e antecedem os contos de Charles Perrault e de Madame d'Aulnoy, que são considerados criadores dos contos de fada na França. Os contos presentes dentro desse romance se chamam Le Prince Rosier e Riquet à la Houpe. O conto Le Prince Rosier é a história de uma princesa que se apaixona por um roseiral encantado. Quando o encanto é quebrado e o roseiral se torna um príncipe, eles se casam. Mas o final não é feliz. A princesa fica com ciúme do príncipe e ele sente falta de ser um roseiral, por isso pede às fadas que o transformem de volta. O conto Riquet Alaup é a história de Mama, uma nobre muito bela e não muito inteligente. Ela encontra um gnomo muito feio e com poderes mágicos que se chama Riquet. Ele oferece inteligência a ela em troca de que se case com ele em um ano. Mama aceita mas ela tinha conseguido um novo pretendente com sua inteligência durante esse ano e não gostaria de ir morar com o gnomo. Ao final, ela faz o seu novo pretendente ir ao reino do gnomo e se encontra escondido com ele, enganando o gnomo. Riquet descobre e o transforma em um gnomo igual a ele para que Mama não possa mais saber quem é quem. Vale ressaltar que essa história também está presente na famosa coletânea de contos de fado de Charles Perrault, mas Perrault muda o conto e dá um final feliz à história. A tradução destes contos foi feita com o suporte teórico de Antoine Berman em A Tradução e a Letra ou O Albergue do Longínquo, atentando para cometer o mínimo possível das 13 deformações que ele diz que ocorrem durante a tradução. Algumas dificuldades foram enfrentadas na tradução. Uma delas é que o texto de partida selecionado foi uma versão do texto de 1697 e por isso há o uso de letras arcaicas e de expressões em desuso que dificultam a compreensão. A tradução de dois poemas presentes em momentos cruciais das histórias foi especialmente importante. É o momento em que as fadas e o gnomo lançam magias que transformam os enredos. Por isso foi tomado um cuidado especial para manter as rimas e os ritmos do texto. Ao final, a tradução feita procura respeitar a letra do texto, que, segundo Berman, é o que o tradutor deve buscar, mantendo o espírito presente no texto de partida. Um outro objetivo alcançado com esse projeto é trazer as verdadeiras criadoras dos contos de fada para o lugar de destaque que merecem, assim se espera que Mademoiselle Bernard seja mais valorizada na sua contribuição para a criação do gênero dos contos de fada.